É... Eu quero trazer aqui pra vocês... Esqueci. <SILENCIO> Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago um vídeo um pouco diferente para vocês, né? Não é de gameplay, como vocês viram ali no título, é um vídeo com dicas e guia rápidos aí para você fazer uma compra de um console novo, né, pela internet de um videogame, ou também serve para qualquer outro produto. Se você não está buscando videogames, esse, esse vídeo também vai servir para você que quer comprar, sei lá, um iPhone pela internet. Então aqui a ideia é trazer para vocês algumas dicas que eu já vivenciei, porque eu já fiz, eu já fiz muitas transações é, pela internet, o LX o Mercado Livre, e também trazer para vocês algumas dicas de segurança, falar a diferença de dessas plataformas de compra e como vocês podem extrair o máximo aí para ajudar vocês fazerem o negócio ideal. Então se você está nesse momento fique por aqui. Tá? Não esqueça de se inscrever no canal, tenho certeza que esse vídeo vai ser bem útil para você E se você curtiu o vídeo, compartilhe, dê o like ali, coloque no, nos comentários o que, que você achou E se tem algum tema que a gente pode trazer como experiência para vocês aí tá? Então fique aí e vamos né, para o vídeo Então galera, por que eu, eu trouxe esse vídeo para o canal? Primeiro porque eu lancei um, um vídeo há pouco tempo, vocês podem ver aqui, na, aqui no card que eu fiz um vídeo, se, se ainda vale a pena comprar um Playstation 4 ou um Xbox One, tá? Então ali eu, eu recebi alguns feedbacks, pô, você disse que pode dar algumas dicas para quem quer comprar um console usado, eu também recebi alguns pedidos no, no, no Facebook da City Games sobre trazer algum, algumas dicas né, de console usado, se eu conhecer alguém que estava vendendo, porque tem muita gente querendo comprar, na realidade é uma só. A gente está vivendo um momento muito ruim da, da economia, de muita gente precisando fazer dinheiro, ou seja, vendendo produtos que às vezes não quer mais, ou um Playstation, um videogame, alguma coisa que não quer mais ficar com ele em casa, quer fazer dinheiro com isso e tenho muitas outras pessoas querendo comprar também. Só que o grande desafio de quem quer comprar um produto é a insegurança, é, putz, será que eu... esse produto que eu vou comprar é um produto que vai estar funcionando? Geralmente é um produto que não tem garantia, putz, eu tenho medo de ter alguns golpes. Fiz esse vídeo aqui justamente para ajudar você na tomada de decisão de fazer a melhor escolha ali na compra do, do, do teu produto, do seu videogame ou produto que você queira comprar. E eu tenho autoridade para falar disso, porque Porque eu já fiz várias transações pelo LXB, Desde, desde que ele começou e no Mercado Livre também Desde 2015 praticamente eu compro e vendo coisas pelo Mercado Livre Vou até trazer aqui para vocês algumas coisas que eu comprei Pelo LX. Esse produto aqui foi o produto mais antigo que eu comprei É o segundo que eu comprei pelo OLX, né? Eu, eu falo pela LX, mas foi para uma pessoa que anunciou um produto usado na LX. Então esse aqui está até dentro da caixa, que é o Nintendo 3DS Esse aqui, que é mais pesado, isso aqui é o One X então, é o, o Xbox One X, eu comprei ele tem mais ou menos dois anos. Na realidade, eu, eu troquei pelo meu Xbox antigo. Uma pessoa ela tinha acabado de trazer esse videogame dos Estados Unidos, e ela não, gost, não curtia tanto o videogame, a pessoa que ela trouxe não queria mais, e ele acabou, acabei conseguindo fazer negócio com ele. Esse aqui é um Playstation 4 Pro que eu adquiri mais recentemente, praticamente, no começo, no final do ano passado. Uh, ou no começo do ano, não me lembro. Mas também pelo LX. Tá? Então eu fiz várias transações ali pelo LX. O único produto que eu tenho novo. Isso aqui é um outro produto que eu trouxe aqui, ó. Que é um Xbox 360. É o Antigão. É meu velho de guerra. Tá até detonadinho, mas funciona super bem também pelo LX. O único console que eu comprei novo foi isso aqui, ó. Que eu trouxe dos Estados Unidos. Então. É, porque vale a pena, né? Lá, putz, eu paguei 300 dólares, tudo bem que foi no ano passado, o dólar estava 4 e alguma coisa. Os produtos estão muito caros, então existe quem quer vender, existe quem quer comprar e, infelizmente, existe também quem quer, quem quer dar o golpe do baú aí e ganhar em cima da, da, dos desejos das pessoas. Então, quando eu falo que eu falo com autoridade, é porque, primeiro, eu trabalho com e-commerce, eu trabalho com venda de projetos de e-commerce, eu trabalhei já no mercado livre, então conheço bem as plataformas é, como negócio e também, tecnicamente falando, conheço também como como como comprador então já fiz vários negócios mesmo tá então a ideia aqui eu mostrar para vocês um pouco das, das duas plataformas rapidamente porque elas são super intuitivas super fáceis mas só alguns pontos de atenção e também mostrar para vocês algumas vantagens e desvantagens e cuidados na hora de você fazer o seu negócio online comprando produtos usados tá bom então eu acredito que vocês já estão vendo aqui a minha tela a gente vai começar pelo OLX Uh, que é onde que eu faço a maioria das transações tá? De produtos usados Porque, gente, apesar de eu ter vários videogames É que eu gosto bastante, mas a maioria deles Eu adquiro produto usado Eu só pesquiso muito, muito, muito muito Antes de comprar e tenho algumas dicas para isso tá? Então, colocando aqui Playstation 4, a gente é, Vai ter vários anúncios tá? uh, Primeiro Só mostrando como que aparecem é, Os anúncios, ele vai aparecer sempre por, Geralmente por ordem de mais relevantes é, geralmente, eles colocam irrelevância relevância devido ao preço, o dia que foi anunciado, tá? E também se tem fotos reais do produto. Uh, e o que mais posso uh, colocar aqui para vocês? Uh, aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui a gente tem um, um sistema de busca. Geralmente, ele vai, quando você, se você acessar pela primeira vez, ele vai dar... Uh, Dentro do território nacional. Aí você consegue fazer algumas, alguns filtros aqui, né? Por região, que é o que eu recomendo. E você também consegue buscar por categorias. E você também consegue fazer outros filtros bastante interessantes aqui dentro também. tá? Mas a gente não vai entrar muito no detalhe. Uh, o que é o LX? O LX é um marketplace C2C. O que é C2C? É de consumidor para consumidor apesar que hoje tem muitos anúncios muitas vendas de empresa para o consumidor tudo que é vendido dentro do LX praticamente é C2C é de consumidor para consumidor ou seja é produto usado mesmo tá então você vocês podem até pelas fotos dos anúncios aqui que a maioria são fotos que não são produzidas são as fotos que são colocadas de lado de cabeça para baixo porque realmente são produtos usados tá? E é aqui que isso que movimenta a plataforma. E quais são as vantagens do LX? Já vamos falar um pouco do LX e falar um pouco das vantagens. Diferente do Mercado Livre, que é a plataforma que eu vou utilizar bastante como referência, no final é, eu vou dar um contexto de outros lugares que vocês podem comprar, mas é, estarão, é, praticamente tudo vai, estará concentrado entre Mercado Livre e o LX. Quais são as vantagens? No meu ponto de vista, tá? Isso não é uma verdade absoluta, mas no meu ponto de vista, o que eu acho como vantagem o LX Primeiro, os preços são mais acessíveis. Uh, por quê? Porque pessoas querem vender o produto porque estão precisando do dinheiro, então elas tendem a, a vender no valor muito menor do que praticado em outros lugares. Uh, até mesmo praticado e comparado com o Mercado Livre, porque no Mercado Livre você tem uma mediação e o Mercado Livre ele cobra um percentual de 11% a 15%, 18%. Dentro do LX ela não cobra esse percentual sobre as vendas. Né? E você vai ter o contato direto com o vendedor e você vai negociar com ele se você vai pagar com depósitos, vai pagar em cash, na hora da retirada, enfim, isso você que vai combinar o LX, ele vai ficar isento a qualquer coisa que você fizer como consumidor. Então, o preço é muito mais acessível, você vai conseguir negociar de uma forma muito mais aberta, e também tem muito mais produtos dentro da plataforma, muito mais produtos usados, que leva as pessoas a a, a diminuíram um o valor porque senão não, no, no, o produto não vai estar tá com uma competitividade muito alta para a venda. Aí eu já falei do catálogo de produtos, a variação de produtos que vocês terão, que vocês terão a, a, a, a, aqui na OLX. Por quê? Você pode ter um controle, um console com controle, um console com dois controles mais cinco jogos. Uh, esse aqui, por exemplo, que tem quatro jogos mais o controle... É, isso já vem na caixa, enfim, são várias composições de produtos que vocês terão aqui dentro, tá? Uh, o sistema de busca que eu coloquei ali, que você pode buscar por modelo de categoria, você pode buscar por localidade, por data que o anúncio foi inserido aqui, então isso ajuda bastante por menor preço, todos os anúncios particulares, profissionais, você consegue né, filtrar aqui de uma coisa que você se sinta mais confortável. E outra coisa que eu comentei, você consegue falar com o um vendedor sem intermediação nenhuma. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual que é o lado bom disso? Que você não vai pagar nenhuma comissão e você vai combinar com ele da forma que você achar melhor. Eu falo de combinar com ele, a combinar a forma que você vai pagar, combinar a forma de retirada, da entrega, combinar... Por ele pro WhatsApp ele mandar imagens do produto e esse monte de coisa. Então, é, você tem essa liberdade de ter o telefone do cara muito mais fácil que no Mercado Livre ele restringe um pouco mais isso. E outra coisa que é bacana é você conseguir também utilizar a troca. É... Você utilizar a, a compra do seu produto com uma troca de um outro produto, complementar né, o valor total do produto que você quer adquirir com um produto é, que você não quer mais você, e a pessoa tem interesse. Eu vou dar até o exemplo do Xbox One X que eu comprei. Eu tinha o, o Xbox, o primeiro Xbox, aquele eu comprei novo, e se eu queria comprar um One X, enfim, tinha uma TV legal aqui para 4K, aí o que aconteceu? Eu achei uma pessoa que também tinha interesse em vender o Xbox One X aqui dentro do LX, ou ele trocava por um FAT antigo, né, para o console antigo, mais uma volta, e foi o que eu fiz, deu super certo. Então, isso você tem um pouco mais de liberdade para negociar dentro, né, com do LX aí, com esses vendedores. Agora, legal, tem algumas vantagens bem interessantes, e quais são as desvantagens do LX quando eu for fazer uma compra? É, o sinal de alerta, galera, assim, é do LX é praticamente 100% relacionado à segurança, tá? A segurança de você não, so de não sofrer uma fraude, de você comprar um produto em baixa qualidade, for, for receber o produto ser assaltado, esse tipo de coisa. Vou listar aqui tá, alguns é, que, eu, que eu sempre tomo muito cuidado antes de realizar qualquer tipo de transação. Pagamento. É... Eu evito andar com pagamento em dinheiro, geralmente eu pergunto né, para a pessoa se ela tem uma, a, uma conta corrente com o mesmo banco que o meu. É, vou dar os exemplos das vendas e das compras que eu fiz. É, eu já vendi Mac, eu já vendi videogame, já vendi celular pelo LX, já comprei também o mesmo Mac que eu comprei pelo LX, eu vendi pra, pelo LX, já vendi videogame. Então, eu sempre pergunto, né, dos, eu seleciono primeiro os, os vendedores que eu tenho interesse em comprar, entre em contato com eles e pergunto, Pô, qual banco você trabalha? Ah, eu trabalho com o Banco Bradesco, eu trabalho com o Banco... E pergunto para ele se ele aceita receber, né, quando a gente trabalha no mesmo banco. Eu trabalho com o Itaú, falo, você trabalha com o Itaú, posso transferir na hora. Eu vou, olho o produto... E faça a transferência na hora ali para você, confirmo, manda o WhatsApp ele a confirmação do pagamento, cai na conta dele, putz, acabou, pega o meu produto, vou embora. Obrigado e tchau. O pagamento em dinheiro é um pouco complicado porque você tem o risco de ser assaltado. Então, é, putz, imagina você vai vender um, um. Você vai comprar um videogame, vai um Playstation. 4 é, é, Pro, você vai pagar 2.500 você vai andar com 2.500 em espécie ali para o cara ficar contando no meio da rua, contando em algum lugar, então é um pouco preocupante. Então evite é, e negocie muito bem a questão da forma de pagamento. É, se você vê a oportunidade e o cliente, né pessoa, o, o vendedor, ele só quer receber o produto em espécie, é, segunda dica é encontre no lugar público, sempre. Quando eu comprei os meus videogames, geralmente eu não ia num cara mais barato. Por quê? Porque o cara mais barato é o cara que ele vai querer que você vá até lá, que você se encontra numa estação do metrô, que você vai na casa dele isso, aquilo, e eu não me sinto muito confortável então nas conversas, né eu achava o meio termo de produto que eu achava que estava dentro do, do, da minha capacidade de pagamento, e eu falava, cara, você consegue trazer até aqui? Ou a gente consegue se encontrar dentro de um shopping ou a gente consegue se encontrar dentro de uma cafeteria de um lugar público, tá onde ele não possa pegar e sair correndo ou te assaltar ali, mas que você consiga ver com calma o produto, analisar atualizar todas as situações entregar o dinheiro sem nenhum tipo de problema e a partir daí tudo resolvido então o local de entrega é um ponto essencial para quando você vai fazer as compras pelo, pelo lx o lx eu não recomendo que vocês paguem frete para o cliente mandar o produto para vocês isso não é legal Tá? No LX, o, o, a comunidade né, que de, de venda e compra para o LX, eles se encontram, em, geralmente, em um lugar público. E quem já fez esse tipo de transação, ele não vai achar estranho se você pedir isso. Tá? Então, se uma pessoa falar, olha, é, transfere o dinheiro que eu vou mandar por Uber, transfere o dinheiro que eu vou mandar para você ver a Sedex, eu mando hoje. Não acredite mim, não acredite jamais tá? Jamais. Encontra com a pessoa, pede para ela mandar a foto dela, pede para ela mandar a foto do console pelo WhatsApp, pede para mandar a foto do produto funcionando, e isso encontra com ela em um lugar bacana, né? Um lugar público, onde tem várias pessoas, de preferência, um lugar onde você conhece, onde você frequenta, frequenta com certa frequência, justamente para você se sentir mais à vontade e seguro. Uh, das transações que eu fiz, é, a maioria das vezes eu faço dentro de um shopping ou dentro de um café, que não é muito grande, ou na minha casa onde eu moro, eu moro em prédio, então aqui é um condomínio, eu peço para a pessoal, curta vamos aqui na portaria, num hallzinho ali, a gente faz todo o processo sem problema nenhum, eu não vou te assaltar, porque eu estou trazendo você para da minha casa, então não, não faz muito sentido. Então, esse é um ponto. Condições do, condições do produto. Como que você vai saber se o produto está funcionando ou não? Nesse, aquele produto que está anunciado na imagem, é, que aparece aqui, geralmente o pessoal não mostra, não apresenta, a não ser que seja celular ou aparelho funcionando. Então é importante que você peça para a pessoa mandar o WhatsApp, ela ligando o console. E peça para que ela fale seu nome na gravação. Por que isso é importante? Porque ela pode pegar qualquer gravação, qualquer gravação e mandar para você. Você fala, não, fala meu nome, fala, ó, o Will Costa. É, segue o vídeo aí do, do aparelho funcionando e de preferência, né, todo aparelho tem um código aqui atrás, tá? Ele tem um código aqui, então pega o código aqui com ele, pede para ele mostrar na imagem também um código para que você se sinta mais à vontade de ver o produto funcionando. E na hora que você, ele for entregar o produto, certifique-se que é o mesmo código que ele enviou ali. E não tem erro tá se a pessoa é uma pessoa idonea ela não vai se recusar jamais e ela não vai se incomodar de mandar essa informação então pede para ela mandar as imagens do produto funcionando né que ela cite seu nome no vídeo e que também ela mostre a uh, geralmente é o deixa eu ver o nome aqui nossa tá pesado isso aqui. o geralmente uh, é o modelo que aparece aqui é o serial é o serial pede para mostrar o serial, pede para mostrar o serial e na hora que você for compro comprovar né, o produto, você sabe que ele está funcionando, que ele mandou um vídeo para você ali, sei lá, alguns dias antes. Esse é um outro ponto aí para você certificar a condição do produto. Outro ponto, é dê preferências para produtos que, que possuem caixas e nota fiscal. A gente sabe que pedir nota fiscal, né, assim, a gente pode pedir, mas a gente não tem como exigir a nota fiscal, porque, meu, eu mesmo, hoje eu guardo bastante nota fiscal, porque eu revendo muita coisa no LX. Então, geralmente, eu guardo a caixa, guardo a maioria dos manuais, guardo isopor, guardo tudo. Minha mulher fica doida porque não tem mais onde colocar. Mas, eu falo para ela que depois, para eu vender, é muito mais fácil. Então, é, sempre para vocês é, é, deem preferência para pessoas que vão que tem a caixa para a pessoa, que tem a nota fiscal, que tem os manuais, porque aí você vê que a pessoa é muito mais cuidadosa com o produto, tá bom? Garantia geralmente não tem, então a garantia é justamente essas informações que você vai receber desses vendedores, ah, os testes dos produtos já comentei, e cuidado com os golpes, assim, não existe milagre, galera, sabe? A gente vê aqui, ó, se, se você fizer uma pesquisa, você vai pegar uma média. Se a gente fizer uma pesquisa de Playstation 4 e Slim 1Tera, Tá, isso serve para qualquer produto que vocês forem buscar. Aqui a média de valor. Ó, esse aqui está R$ 1.500. Esse aqui está R$ 2.500, mas tem caixa já. Tem vários jogos, tem dois controles. É, esse aqui. É 2 e esse outro ponto, galera, assim, deem preferência para produtos que tem a foto do próprio produto, não uma foto comercial como essa aqui. Por quê? Porque isso mostra, isso, isso traz mais credibilidade, isso mostra que o produto é real. Não está comprando um produto qualquer, às vezes você consegue até ver algumas falhas, algum, alguns problemas que você pode conversar com e negociar com o vendedor. Ah, então, voltando aqui, 1.650, é, esse aqui é anúncio, esse aqui R$ mil reais, tem a caixa. E se não mostra a caixa, mas a gente pode entrar aqui e ver se tem a caixa ou não. Ó, três cabos, ver a descrição completa. Aqui não está falando se tem caixa ou não, mas tem algumas, tem, ele informa, mas tem as imagens aqui com os jogos, é um bando, parece que ele está novo, né? Até pelo, pelo desgaste aqui, pelo pela, aspecto do, dos controles. Então, esses são pontos importantes aqui você vê que a pessoa que está querendo vender é uma pessoa cuidadosa, então dê preferência né, para essas pessoas que têm um pouco mais de cuidado, né, que têm um pouco mais do anúncio elaborado, não acredite só naquilo que está mais barato, tá galera? Então, sempre quando eu vou procurar um produto, eu sempre olho, por exemplo, esse cara aqui, esse vendedor ele colocou a imagem do produto funcionando, ele colocou aqui os jogos, né, o, o login, ele coloca uma descrição bacana, então dê preferência para esses vendedores, por quê? Porque é, é, é um cara que é, ele vai trazer, tra traz mais segurança, tá? E aqui é outro ponto que eu não comentei, mas tem aqui desde quando que ele vende no LX. Então esse cara ele vende desde 2017, ele está vendendo há três anos. Então dê preferência para quem já está vendendo bastante tempo na comunidade, porque são quem que já são pessoas que já fizeram muito mais transações. Não estou dizendo que quem é o primeiro anúncio né é uma pessoa não é uma pessoa idônea muito pelo contrário mas a gente não sabe mas se a pessoa está fazendo isso há bastante tempo ela já sabe né como identificar pessoas compradores que são compradores que só querem encher o saco só querem ficar baixando preço é, compradores que querem dar golpe que acontece infelizmente acontece muito também então, é, é importante vocês analisarem é, o quanto tempo que a pessoa está vendendo no, no mercado livre, no, no LX, ó, desde, mil, desde 2017, tá bom? É, voltando aqui para minha colinha, vamos lá. Cuidados e dicas. Como eu comentei antes, tá? Aqui eu vou falar um pouco mais de cuidados. É, o que eu comentei aqui, quem que é o vendedor? Qual que é o histórico dele? Desde quando ele está cadastrado no, no LX? É, verifica o telefone dele, imagem, né? se aparece a imagem dele ali no WhatsApp, se você trocar mensagem com ele por WhatsApp, que é super comum, e-mail, imagem no Facebook. Então, o, o LX ele vem trazendo várias coisas aqui para fazer com que você faça a transação com muito mais segurança. Então, ó, esse cara aqui ele é de 2020, Lucas, esse rapaz aqui. Eu, eu, vou, eu vou apagar o nome dele. Mas assim, é, desde 2020 ele está fazendo, está vendendo aqui. Pode ser um cadastro novo, ele pode já fazer bastante transação há bastante tempo, mas eu, o que, que ele quer o que, que o LX quer trazer por isso? Porque esse é um cliente novo e você sabe que você vai fazer uma transação com uma pessoa que está anunciando esse ano, tá? É, diferente daquele outro cara que eu mostrei que ele está anunciando desde 2017. É legal vocês analisarem, né, o, com quem aí que vocês estão negociando. Ah aqui uma dica de como eleger os produtos mais confiáveis na listagem como que você elege os produtos mais confiáveis primeiro foto real real do produto que eu comentei antes foto preferencialmente do produto ligado ou até vi alguns aqui que a foto tem um produto ligado, isso, isso é muito importante. A questão de entrega que eu já comentei é importantíssimo você sempre é, combinar a entrega em um, lugar, um, loca um local público, é, pode ser até metrô também, mas eu não acho muito recomendado porque passa muita gente, mas assim, num café, num restaurante, é, dentro de um shopping, numa praça de alimentação ou no seu condomínio, ou no condomínio da pessoa, então a é bom para os dois. Se é a pessoa que está vendendo um produto ou ter uma pessoa idônea, ela não vai se importar em encontrar com você em um lugar público, de jeito nenhum. Então não se sinta comandada de perguntar. E sempre procure ir acompanhado com alguém, né? Sempre vai com alguém. Um amigo, uma amiga, sempre vai com alguém que eu acho que isso traz um pouco mais de segurança pra você na hora de você estiver fazendo negócio, né? Ou, ou acontecer algum tipo de discordância ali. É, e por último, dê preferência pra quem mora mais perto de você. Pra quem... Pra região mais próxima de você. É, galera, eu... Vou dar um exemplo desse Playstation aqui que eu comprei, do 4, que eu já mostrei. Eu comprei esse videogame usado no vizinho da, da, da minha rua de trás. Esse, na realidade, esse não. O anterior, antes de eu viajar para fora, eu vendi é, porque eu queria comprar o, o Nintendo Switch, depois eu comprei outro Playstation 4, eu comprei aqui atrás, da, na rua de trás da minha casa eu filtrei, né, pra região que eu moro, e daí eu, putz, meu, o cara mora aqui no, meu, no meu bairro, praticamente, putz, eu vou conversar com ele, meu, é um prédio do outro lado da rua, praticamente, eu comprei o Playstation, putz, eu falei, eu moro aqui, do lado, é muito mais fácil, por quê? Principalmente, quando tá no mesmo bairro, vocês, às vezes, tem pessoas em comum que vocês conhecem, é difícil, mas pode acontecer, e se é, vocês se encontram num lugar que é em comum os dois, então, sempre de preferência mesmo que você for pagar um pouquinho mais, é a garantia é muito maior de você você conseguir fazer um bom negócio. Então, dê preferências aí para vendedores que são mais próximo de você e você consegue fazer essa busca, né? Essa, essa, esse filtro por aqui, né? Você consegue buscar por estado? Vou colocar aqui, será São Paulo, onde eu estou. São Paulo e região. E aqui ainda você consegue colocar BCS no oeste, centro, centro oeste, e assim você vai conseguindo afunilar mais e mais. Beleza? Então, isso aqui é tudo que a gente tinha para falar de OLX. Agora, pelo Mercado Livre, o Mercado Livre, eu acredito que a maioria de vocês já sabe o que é. Galera, o Mercado Livre é um marketplace, diferente um pouco da OLX, ele começou muito com o conceito de OLX lá atrás, que era só produto usado. Só que hoje tem muitos produtos novos. A grande maioria dos produtos que tem a venda dentro do, do, do Mercado Livre são produtos novos, tá? Novos. Uh, deixa eu entrar aqui na página também para mostrar para vocês. Vou entrar aqui na Home do Mercado Livre. E todos os produtos que vocês verão aqui são produtos novos na Home, tá? Uh, putz, mas como que eu vou achar o produto usado aqui dentro do Mercado Livre? Você vai fazer a busca do produto que você quer. Tá, PlayStation 4, que já está aqui. E nessa barra lateral aqui embaixo, você vai colocar a condição do produto. Então, você vai colocar produtos usados. Agora, nesse momento, tem 2022 produtos usados. Coloca aqui produtos usados e já vai aparecer a relação de produtos usados que você tem a venda né, com essa palavra Playstation 4 aqui que a gente colocou. Quais são as diferenças uh, entre Mercado Livre e o LX? Aqui, essencialmente, a venda ela vai acontecer online, na grande maioria dos casos. Por quê? Porque dentro do Mercado Livre você já tem um formato para você fazer o pagamento via Mercado Pago. E por que, que o LX é um pouco mais barato que o Mercado Livre? Porque dentro do Mercado Livre você tem a intermediação do Mercado Livre. Então o Mercado Livre ele intermedia todas essas vendas né, de produtos aqui dentro. Então é, vocês podem ver aqui ó, que geralmente o, os produtos comparados com o LX eles, eles serão mais caros porque o Mercado Livre ele cobra uma comissão do vendedor. E o vendedor acaba repassando essa comissão pra, no valor do total do produto. Uh, por quê? Porque diferente da OLX que você faz a transação pessoalmente, dentro do Mercado Livre... Você faz o pedido por aqui, compra o produto e recebe o produto na tua casa. Uh, todo mundo já ouviu falar, né, de, já ouviu, ouviu vídeos aí da pessoa enviando um tijolo, enviando um pedaço de madeira quando você compra um iPhone ou um Playstation 4 ou qualquer outro tipo de produto. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas quando você faz essa transação dentro do Mercado Livre, você tem um respaldo do Mercado Livre que pode devolver o dinheiro para você se você fizer uma contestação. Então o Mercado Livre, ele, além de fazer essa intermediação e por isso que ele cobre esse comissionamento né, do vendedor, justamente para gerar uma garantia e uma segurança melhor para quem está comprando, no caso você. Então, é super seguro também fazer a compra pelo Mercado Livre, só que você vai pagar um pouco mais caro. Por quê? É, porque a chance de você receber um produto que não seja exatamente o que você comprou pode ser grande e você vai ter que abrir uma disputa dentro do Mercado Livre para... É rever o seu dinheiro e ter que enviar o produto de volta. Eu já fiz muitas compras pelo Mercado Livre geral, hoje, tá? Isso é uma, uma preferência minha, eu geralmente faço pelo LX, dentro das dicas que eu comentei com vocês. Mas aqui vocês conseguem fazer todo o processo de compra aqui dentro do Mercado Livre sem problema algum, tá? Fazer o pagamento parcelado. Também há a opção de você se encontrar com o vendedor, mas é muito mais raro porque o Mercado Livre, ele geralmente... Ele não abre todos os canais de comunicação para você falar com o vendedor. Se você entrar aqui, por exemplo, e quiser pegar o telefone desse vendedor, você não consegue. Coisa que no LX é uma coisa super fácil de você entrar aqui e, por exemplo, pegar o telefone. Geralmente o, o vendedor já consegue colocar o, valor, o, o, o telefone dele aqui. Ou já está aqui, ó. você já consegue ver o número dele, ver o número de telefone. Então, dentro do Mercado Livre, o Mercado Livre não disponibiliza isso. Você vai ter que fazer a compra primeiro e depois combinar o método de entrega, tá bom? Então, vamos lá ver, falar um pouco das vantagens do Mercado Livre. As vantagens, apesar dos produtos serem mais caros, por causa dessa, dessa intermediação que o Mercado Livre faz, ele gera você ter um pouco mais de segurança, né? Caso você faça a compra e você não receba o produto que foi anunciado, você consegue abrir uma disputa e receber o produto de volta. Vamos lá. O sistema de busca, que também eu gosto bastante do sistema de busca do Mercado Livre, você, você consegue filtrar né aqui ó por várias por várias formas de, de filtro. Aqui tem o um filtro por modelo, o um filtro de capacidade, na quantidade de gigas. Ah, ele é melhor nesse sentido do que o OLX. Aqui você consegue também filtrar por preço, né? E também tem algumas sugestões aqui de produtos. Ah, análise mais clara sobre a reputação do vendedor. Isso aqui também é um ponto importante. É, aqui, lá no OLX, mostra praticamente somente a data que a pessoa foi incluiu o produto ali, ah, só, só tem a data praticamente a data é, porque ela incluiu o produto. Vamos olhar de novo. Vamos abrir aqui de novo. Ó. Então aqui a gente tem ah, desde quando que a pessoa entrou no o, fez a primeira venda, né? Ali dentro do LX, aqui também tem todos os anúncios que a pessoa fez. Uh, então, esse, esse é tipo de anúncio Isso é uma forma de você entender se a pessoa é uma pessoa que é séria uh, Logicamente, nada é 100% Aqui dentro do Mercado Livre, você tem mais informações sobre o vendedor Você consegue saber a localização Você consegue saber qual a quantidade de vendas dos últimos 11 meses Se presta um bom atendimento E a entrega do produto dentro do prazo tá? Então, é, a gente está vendo que esse é um produto usado Tá aqui e esse é uma pessoa que geralmente ele costuma vender muitos produtos pelo Mercado Livre. <risos> e quando você vende o produto entregue, você não tem é, reclamação. O Mercado Livre ele acaba criando uma reputação positiva ou negativa de acordo com o seu, é, o seu comportamento, né? De vendas dentro do Mercado Livre. Então, por exemplo, esse cara está vendendo a R$ reais A chance de você comprar esse produto e não receber esse produto, são muito pequenas porque esse cliente ele já tem uma reputação e essa reputação é importante para ele porque isso faz com que o anúncio dele seja, mais, seja melhor posicionado dentro do mercado livre, ou seja, que ele tenha muito mais chance de vender o seu produto com outros vendedores novos, por exemplo. Então, é... Essa reputação aqui também ajuda bastante a você a tomar uma decisão mais clara e mais segura, tá? Então, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Essas são as vantagens, que eu, praticamente, que eu coloquei aqui do Mercado Livre. E quais são as desvantagens do Mercado Livre? Os produtos vão ser mais caros, porque tem essa intermediação, né, do... Do, do Mercado Livre, que cobre uma comissão do vendedor, que ele repassa para você. Por outro lado, ele traz segurança, tá? Mas, esse é uma desvantagem. O produto é mais caro comparado ao LX, por exemplo. A outra desvantagem é o contato com o vendedor. Você tem uma certa restrição a ter contato com o vendedor. O vendedor não consegue passar dados pessoais dele. Ele não consegue passar e-mail, não consegue passar telefone via WhatsApp. Ele não consegue passar nenhuma informação dessa. Se ele passar... Ah, alguma informação dessa para vocês pelo chat, que tem um chat aqui. Pergunte ao vendedor: o que vai acontecer? Ele vai ser penalizado. Então, ele não vai fazer isso, tá? Porque os algoritmos, o sistema do Mercado Livre ele vai pegar essa informação. Em todas, então, toda informação, é, toda a comunicação que você vai ter com o cliente pré-venda, né? Antes de comprar, vai ser essa aqui, né? Você vai perguntar: está ah, em alta qualidade? Qual o modelo do videogame? Ah, quanto tempo você tem ele? Tem nota fiscal? E aí, ele vai responder essas perguntas aqui, sempre perguntas limitadas ao contato deles, ele não vai te mandar teu e-mail por ali, ele não vai passar seu WhatsApp por ali, tá bom? Então você vai ter um contato com ele pessoal, poder falar, ligar para ele mandar um WhatsApp depois que você fizer a compra, tá bom? isso, eu já comentei de você receber, talvez receber o um produto aí é, diferente do que você comprou, é, aí nesse caso você vai ter que entrar uma disputa, que é uma coisa chata, então vou dar um exemplo, você compra um produto aqui no Mercado Livre de 3 mil reais, e parcela em 10 de 300, e você recebe um tijolo, aí você vai reclamar pro Mercado Livre, vai mandar a foto do que você recebeu tijolo, o tijolo, no Mercado Livre falar, ok, eu vou cancelar a compra, e ele vai devolver esse valor para você em 10 prestações de 300 reais, ele não vai devolver tudo para você, então assim, você vai, vai ser uma encheção de saco, vai ser uma em ação, que o mercado vai pedir foto, vai pedir algumas informações pra você e você vai falar, putz, meu, que saco, né? E até o cancelamento tem que ficar provando que você não, não fez nada de errado e é uma chatice isso. Então, a caso de você comprar um produto que você não tá vendo, né? Você tá confiando na idoneidade de quem você tá comprando o produto, de mudar o produto certo. Às vezes, acontece... Infelizmente, o contrário. A garantia também, como na LX você não tem garantia do produto, aqui é um pouco diferente do LX você não consegue pedir mais imagens para ele, você não consegue pedir um vídeo dele funcionando, você vai, realmente vai ter vai, vai, vai precisar confiar em tudo que ele está apresentando aqui no anúncio com relação a fotos e vídeos. Se não está aqui, ou você pede para ele colocar, ou você não tem nenhum outro contato com ele. Tá? E aqui a, a questão da complexidade de você realizar troca. É, se você tiver que fazer alguma troca, você vai ter que mandar o produto. Vamos supor, esse cara, ele tá em, onde que ele está? Ele está em Paulinha, por exemplo. Você vai ter que mandar, pegar, mandar o produto para Paulinha para o cara de novo devolver o dinheiro, enfim. O, o processo de vendas online, que não é pessoalmente, ele sempre pode ter essas, esses, esse, essas variantes aí como complicadores. Então, é bom ter cuidado. Não poder encontrar com a pessoa é um pouco complicado. E agora, algum, alguns cuidados e dicas tá do mercado livre é eu vou citar novamente o, o que eu falei ali com relação ao LX não tem milagre não tem preço milagroso o preço está muito abaixo da média procure entender porque que ele está querendo vender um produto muito abaixo do valor que está sendo praticado na média e desconfie sempre. É, outra coisa, no Mercado Livre você também consegue é, combinar o pagamento por fora. Pagamento a combinar. Você coloca comprar e pagamento a combinar, aí o cara pede para fazer, você fazer um depósito antecipadamente. A mesma coisa com o LX, não faça. Sempre verifique, assim como comentei no LX histórico do vendedor, que, que é exatamente isso que eu estou mostrando aqui na tela. Então analise essas informações que é muito importante. Isso vai dar uma segurança muito maior ali para vocês é, realizarem as compras. E aqui, é, como você pode eleger os produtos mais confiáveis, é um pouco do que eu falei anteriormente. Dê preferências para quem coloca fotos reais dos produtos. Produto com nota fiscal, produto com caixa, com manual, isso é, mostra que a pessoa tem um cuidado com o produto. Então, a chance de você pegar um produto muito mais cuidado, que a pessoa, sabe, não deixou de qualquer jeito, ela é muito maior. Isso é se com, com o funcionamento do produto perguntando para o cliente aqui no painel do Mercado Livre como está o produto, se ele pode citar alguns detalhes. A, a forma de pagamento, sempre dê preferência para pagamento pelo próprio Mercado Livre. Então, é, se o Mercado Livre ele já garante que, se você não recebeu o produto que foi prometido, você consiga abrir uma disputa e, re, e rever seu produto, sempre faça pelos meios de pagamento que o Mercado Livre sugere. Aqui, eu, eu raramente recomendo a, a fazer a... a combinar a entrega com o vendedor do Mercado Livre depois que você paga você pode fazer o seguinte você pode até utilizar um, um, uma combi, é, você pode até combinar a entrega do produto quando você compra pelo Mercado Livre mas você vai ter que colocar pagamento a combinar e o pagamento a combinar ele é, uma, é um pré-requisito, né? Um pré-requisito não, é uma opção que o vendedor coloca ou não. Então você não verá isso em todos os anúncios, pagamento a combinar. Então, geralmente, quando eu falo de mercado livre, eu utilizo os próximos meus de pagamento do mercado livre. Se aparecer alguma coisa a combinar, eu não recomendo muito tá porque se esse cara ele quer combinar a entrega esse tipo de o, a combinar o pagamento geralmente ele vai para o monetiz que é para isso dentro do mercado livre você já tem a garantia do pagamento do mercado livre intermediando não faz sentido você combinar né por fora mas enfim analise porque que ele quer essa essa opção das, dos cuidados aqui dicas do mercado livre é isso uh, vocês também podem encontrar produtos usados tá por exemplo em outros marketplaces como americanas é, você vai encontrar bem menos produtos usados, eu vou procurar aqui ver se a gente acha algum, mas eu acho pouco provável, mas vamos ver se aparece, se a gente tem aqui, se vão aparecer produtos usados, deixa eu fazer uma busca aqui, é, apareceu aqui, ó 146, tá vendo? No Mercado Livre tinha 2022, aqui tem 146 produtos usados dentro da Americanas, é... Das americanas, eles também têm um processo ali de intermediação não é tão completo como o do Mercado Livre. É, eu não posso falar muito mais, porque eu nunca fiz compra de produtos usados por aqui. É, mas aqui, praticamente, a gente só está encontrando jogos. A gente não está encontrando consoles, tá? É, usados aqui, apesar que eu coloquei Playstation 4. Deixa eu ver se eu colocar console e vai aparecer alguma coisa. É... Deixa eu ver se vai aparecer de novo usado. É, usado nem aparece. Apareceu aqui. É, controle, enfim. Então, falando aqui um pouco das americanas, Submarine, Magazine Luiza, que também são outros marketplaces parecidos com o Mercado Livre, ou seja, o marketplace tem produtos de várias pessoas que querem vender ali dentro. Se você tem um produto que quer vender dentro da americana, você consegue. É, você consegue anunciar o seu produto ali. Mas não é tão usual como o Mercado Livre ou LX. Eu coloquei aqui como mais uma opção, mas para vocês compararem e analisarem ali, né, algumas opções para ter um parâmetro. Uh, então, voltando aqui, galera, é... Eu acho que esse é o vídeo, o vídeo ficou um pouco longo, mas acredito que eu consegui explicar de uma melhor forma. É, então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a entender melhor como funciona esse universo de compras usadas né, pela internet de videogames, que eu dei algum, que foi o principal exemplo aqui, mas você consegue utilizar para outros produtos também, sem problema nenhum, iPhone, celular, qualquer uma guitarra, você vai conseguir utilizar esse, esses exemplos aqui, dicas, para qualquer produto que você for comprar. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo vídeo, que é um pouco diferente, é, mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se, se você conhece alguém que está querendo comprar algum produto usado, e se tem algum ponto né, que eu não comentei aqui, que ainda deixou você em dúvida, coloque ali nos comentários, pergunte por tipo, se, se fizesse isso, você já fez isso, né? Então, talvez alguma coisa que eu não falei, que você ficou com alguma dúvida, ou que acha importante eu citar, eu vou, a gente vai conversando pelos comentários para ajudar vocês aí na tomada de decisão, tá bom? Então eu fico por aqui, Fiquem com Deus, valeu e fui Tchau, tchau